Olá, pessoal! Boa noite! Aqui no YouTube, na verdade, eu não venho muito live assim sozinha, só quando eu faço uma entrevista. Eu gostaria que vocês comentassem se vocês gostariam que eu viesse mais live para vocês estarem aqui conversando comigo, ou se vocês gostam mais daqueles vídeos editados que eu faço, que eu preparo e posto aqui duas vezes na semana, né? Obrigada Sheila, nem perguntei do som e você já me disse muito obrigada, tinha até esquecido de perguntar, é importante a gente saber se o som está funcionando, né? Pois é, então, esse tema que eu estou trazendo hoje é um tema que é, a maioria das pessoas escolheram lá no Facebook, no grupo fechado que eu tenho de treinos. Se você ainda não faz parte desse grupo, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você também fazer parte desse grupo. Eu, está, eu estou sempre indo live lá, assim, espontaneamente para quem me conhece, né? Deu vontade de falar uma coisa, aperto lá o, o, o play e vou live, <risos> né? E se você quiser conversar comigo lá nas lives, você é bem-vinda nesse grupo fechado de treinos também, tá? E, então as pessoas, eu fiz uma enquete perguntando que tema que as pessoas gostariam de ouvir, né, o que, que elas queriam que eu trouxesse E foram três perguntinhas e lá para saber como é que ganha dinheiro fácil ali, né, <risos> foram os, os maiores votos que eu tive E é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, então se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer, já pode ir preparando aí, pode ir escrevendo As perguntas de vocês serão muito bem-vindas né? Então, hoje a gente está tá falando sobre como fazer as coisas, não só o dinheiro. né? A gente a, Eu acabei dando o tema dinheiro, sabe por quê? Vou falar para vocês, sou muito sincera. Quando a gente fala, vamos levar frequência, vamos aprender o que é amor próprio, vamos, é, vamos meditar, vamos, vamos focar um pouquinho mais no seu lado espiritual, na sua alimentação, as pessoas não têm muito interesse. Essa é a verdade. Eu percebo isso nas minhas lives, eu percebo isso quando eu posto alguma coisa aqui no YouTube, as pessoas não têm muito interesse. Mas é só eu falar em dinheiro, como ganhar dinheiro, faz o boom um, foge, é, foge, não, chove, <risos> chove. Gente, as pessoas são tão interessadas em saber como ganhar dinheiro, como ficar rica, como as coisas, fazer as coisas fluir na vida dela. Na verdade, a base é sempre a mesma para tudo na sua vida, tanto para o dinheiro quanto para o amor, Espera aí deixa eu tirar essa, essa, essa tela que eu tô aqui porque tá me deixando nervosa porque tá vindo com atraso <risos> pronto não tá mais com atraso agora eu tô, eu tô aqui levantando a mão e a mão não levanta sabe quando vem atraso me deixa aqui irritada <risos> então a base é sempre a mesma para dinheiro para saúde para os relacionamentos para tudo na sua vida, pra, se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, carreira, né, ah, o seu lado profissional, a base é sempre a mesma. Então, nós estaremos conversando hoje sobre isso, e se você tiver alguma pergunta, por favor, eu vou estar tá acompanhando aqui pelo iPad para eu não me, não me perder. Então, vamos lá. A pergunta é como atrair dinheiro, né? Como? Como fazer a sua conta ficar ali recheadinha sem você ter que, ó, suar, né? Ficar correndo atrás do dinheiro, né? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Vocês já escutaram isso de mim, né? Isso é verdade, gente. Quanto mais vocês correrem atrás do dinheiro, ele se assusta e corre de você. Porque ele não quer ninguém correndo atrás dele, não. Ele quer correr atrás de você, na verdade. Ele quer grudar em você, né? Então, como é que a gente faz isso, né? E para eu responder essa pergunta para vocês, porque na verdade a resposta é tão simples, mas tão simples que vocês ficam até de boca aberta não sabem nem por onde começar. É tão simples, simples que vocês vão falar, Hã? e aí, como é que eu faço para começar? <risos> né? De tão simples que é. Então, antes de eu dar a resposta para vocês, eu gostaria muito que vocês refletissem na pergunta que eu vou fazer agora para vocês. E eu gostaria muito que vocês fossem sinceras com vocês, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, é, tem muitos coaches, muitos terapeutas, muitos muitas pessoas trabalhando com a motivação, que conhecem a teoria, sabem explicar muito bem a teoria, mas na prática eles não vivem isso que eles ensinam. né? Então ali está falando do dinheiro, está falando de prosperidade, está falando de, de, de uma vida abundante, mas ela própria não sabe como ter essa vida abundante. Tem ali tem os seus perrengues, tem tem as dívidas para pagar, fica todo mês ali ó tremendo, né? Quando chega o final do mês que não sabe se vai entrar dinheiro na conta se e fica ali no desespero. E são pessoas que estão ensinando outras pessoas sobre a prosperidade, né? Então talvez você que está aqui seja também um terapeuta, seja um coach, seja uma pessoa que está motivando as outras pessoas, mas que também às vezes passa por aquele, oh, aquele aperto, que você não sabe nem como sair desse aperto. Então, eu quero muito que você seja sincera, sincero com você agora, com essa pergunta que eu vou te fazer. O que é que você está traindo? Dá uma pensada na sua vida. Será que isso que você está ensinando, ou será que isso que você está lendo nos livros, que você está colocando em prática, né? Talvez você tá, né, é, viu o filme, leu o, o livro A Lei da Atração, pratica tudo o que você está aprendendo, vai em seminários, vai em workshops, frequenta cursos, né? Tenta colocar em prática, mas não anda, não anda, e você fica no desespero. Então, sincero. Sincera com você agora. O que, que você está traindo na sua vida? Para para refletir um pouquinho. Às vezes a gente fica tão desesperado com a situação que a gente está vendo lá fora. A gente, a gente se identifica tanto com a situação ao nosso redor. Que a gente não para nem um segundo para refletir o que, que é que eu estou traindo na minha vida. Por que é que eu estou atraindo essas coisas na minha vida? Por que é que eu estou atraindo mais contas? Por que que eu estou atraindo essa falta de dinheiro? Por que que eu estou atraindo... É, os problemas no relacionamento, por que, que eu estou atraindo doença? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Tem muitas pessoas que não têm tempo para refletir sobre isso, né? Que vai ali atropelando é, o, as dificuldades, os desafios vão vindo e ela vai atropelando. Tudo por causa do, desse barulho que está lá fora, que desespera, né? É tanto barulho que ela não consegue ir lá dentro no silêncio e refletir sobre o que está acontecendo com ela lá dentro. Então, o que é que você está traindo? Será que isso que você está traindo é o que você está aprendendo? É o que você gostaria? É o que você está ensinando para as pessoas lá fora? Será que é isso mesmo? Ou será que você, se você pudesse mudar tudo, se você tivesse uma varinha de condão, sabe, uma magiquinha e você pudesse mudar tudo, a hora que você acordasse, estava tudo diferente da maneira que você sempre desejou, será que sua vida seria outra do que ela está agora? Né? Então o que eu quero falar para você é o seguinte, é, existe apenas um segredinho e é uma única palavra para que tudo aconteça na sua vida, e a maneira que, que o mundo se mostra lá fora agora, olha, é triste, é triste gente, quando eu saio na rua, eu vejo aquele desespero, eu vejo aquele medo, eu vejo aquele, aquela, aquela coisa pesada, aquela energia tão pesada, sabe? Em todos os lugares, eu não encontro, em quase lugar nenhum, essa única palavra que eu vou falar para vocês, que é essa única palavra, é a única palavra que vocês vão precisar praticar na vida de vocês todos os dias, para que você alcance também aquilo que você está aprendendo, mas não está alcançando. Então, para você entender isso, né? o que, que você está atraindo? Para você atrair uma coisa, é porque você tem um campo eletromagnético ao seu redor. Tá? Você não é apenas essa carcaça que você vê aqui, né? você se olha no espelho você vê um corpo, você não vê o que está ao seu redor. Ao seu redor você tem um campo eletromagnético. Então, ele, ele emana e ele atrai. Okay? Então, tudo que você emana, você atrai. Tudo que acontece na sua vida, nada é por acaso nada acontece por acidente, nada acontece por uma injustiça, nada acontece pela culpa dos outros, tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente vê lá fora, é simplesmente uma projeção daquilo que nós estamos emanando. Okay? Então, a primeira pergunta foi, o que é que você está atraindo que você não está feliz no momento? E por que, que você está atraindo isso? Porque você está emanando isso. Então vamos lá. Dinheiro, vocês querem saber sobre dinheiro, né? Vamos lá, você tem ali uma vida difícil, que pelo amor de Deus, você acorda de manhã, você já não sabe mais nem o que fazer para você ganhar mais dinheiro, para você pagar as contas, né? Você queria viajar com a sua família, você queria... Sabe, e ir no restaurante três vezes na semana, e você queria dar mais para os filhos de vocês, e talvez dar um mimo para você mesmo, comprar mais coisas para você, comprar um carro talvez, né que te, iria te ajudar muito se você tivesse um carro, ou até mesmo uma casa, como iria ajudar. Então tudo isso, gente, tudo isso que, que, que, que você quer, que você tanto deseja na sua vida, você pode manifestar a hora que você quiser. Tudo depende da maneira como você está vibrando, em que frequência que você está vibrando. O que, que você está emanando lá fora para você estar recebendo o que você está recebendo? Então, se você é aquela pessoa que acorda de manhã com desespero, que não sabe o que fazer para ganhar dinheiro, aonde é que você está focando? O que, que você está emanando com esse desespero todo, de não conseguir alcançar aquilo que você quer na sua vida? Você está focando no na falta daquilo que você não tem, né? Você tá focando em tudo aquilo que você não quer na sua vida, né? Eu não quero mais contas, eu não quero mais contas, a mente não entende ou não, entende um não, ele vai entender eu quero mais contas, eu quero mais contas, né? O universo não entende ou um não. Então, quando você foca em algo, nossa, gente, aquilo pega uma força que vocês não têm ideia. Vocês já tentaram jogar uma bolinha de ping-pong na parede, ficar ali na frente, assim, ó, pum, já tentaram? E você percebe que quanto mais, com quanto mais força você joga essa bolinha de ping-pong na parede, com mais força ela volta para você? Então vocês não têm ideia da força que tem um, um sentimento, uma emoção, quando você foca nele. Você não tem ideia. Então, quando você foca nessa falta, quando você foca no desespero, quando você foca em tudo aquilo que você não quer na sua vida, o que, que você acha que vai acontecer na sua vida? Você vai receber tudo aquilo que você não quer. E em dobro, com mais força ainda, porque você não consegue sair daquela frequência. Né? As contas não param de chegar, você começa a ficar desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? E, você... e aquilo vai aumentando. E aquilo vai começando a ferver dentro de você e você não consegue sair daquilo. É um ciclo vicioso e uma coisa puxa a outra, o desespero, a preocupação puxa o desespero, o desespero puxa, puxa mais, mais coisas negativas na sua vida e vai, e vai deixando você ó, lá para baixo, lá para baixo, vai puxando você para baixo, a frequência em vez de aumentar vai abaixando, abaixando, abaixando, e aí você emana só essa frequência baixa, e quanto mais frequência baixa você emana lá fora mais coisas que você não quer acontecem na sua vida, e isso é tão simples, isso é tão simples de entender, essas são as leis universais, né A linguagem do universo é frequência e vibração A hora que você entender que não adianta você ficar fazendo oração Falando em português, inglês, espanhol com Deus A hora que você entender que não adianta você falar com a boca Mas você tem que vibrar aquilo Porque o universo, Deus, eles só vão entender frequência e vibração Tem pessoas que fazem orações lindas e maravilhosas Mas estão chorando por dentro oh, Desculpa, toquei aqui no, no microfone Estão chorando por dentro de desespero né? faz aquelas orações assim lindas que toca no coração de todo mundo mas o que importa não são as palavras que saem pela boca o que importa é que a pessoa tá aqui ó sentindo aqui dentro porque são exatamente essas emoções que vai fazer tudo cristalizar na sua vida pensou sentiu manifestou é assim que funciona então o que é que você tá emanando para para pensar o que é que você tá emanando para você estar recebendo o que você está recebendo. E por que, que o, o dinheiro não chega perto de você, hein? Por que, que o dinheiro foge de você? Imagina só que o, o dinheiro, né? Como eu falei ontem, eu falei, eu falei na live essa semana, o dinheiro, as pessoas tratam o dinheiro como se fosse um papel, né? Como se fosse um papel, uma moeda. Acham que o dinheiro é só aquilo, né? Que elas pegam na mão, vai lá comprar alguma coisinha. Elas tratam o dinheiro como isso, como né? um objeto, né? Dinheiro é uma energia como você, como eu, como tudo que tem ao nosso redor. Dinheiro é energia. E dinheiro também tem uma frequência. E sabe qual é a frequência do dinheiro, gente? É ali, ó, lá em cima. É lá em cima. Se você quer dinheiro, você tem que aumentar a sua frequência. É simples assim. Então imagina que a, o dinheiro é um amigo. Tá? ele é um amigo, ele é um ser, tá ele é uma energia, ele é formado também de átomos e moléculas, né toda energia tem átomos e tem moléculas, então é, o dinheiro é um ser que aparece, né? que está lá na sua vida, que está sempre ali, a hora que você precisar dele, ele vai estar tá lá por você, só que imagina só, você tem um amigo e você só procura esse amigo quando você precisa dele. Ei, Alberto! Eu tenho umas contas para pagar, será que você pode me emprestar? Aí talvez, que o, talvez o Alberto, né, nas primeiras vezes, ele está bom, eu vou te emprestar sim. Você está precisando, então eu vou te ajudar. Eu te empresto. Pronto, aí você some. Né? Paga suas contas, some, não liga mais para o Alberto. E aí, de, de repente, a pindaíba de novo, você precisa da ajuda do Alberto de novo, oh, Alberto, oh, cara, eu que passaram aqui algum, algum tempo, não te liguei, mas eu estou precisando de ajuda de novo. Você pode me emprestar mais alguns dias. Você pode vir aqui me ajudar? E o Alberto vai lá e te ajuda de novo. E aí você esquece do Alberto de novo, você trata como se ele nem existisse. Ó. E não, pior ainda, você trata ele como se ele fosse uma coisa ruim, né? O que, que você tem escutado do dinheiro, né? Ou oh, o dinheiro é uma coisa suja. Não, dinheiro é, é... As pessoas que têm dinheiro não prestam. As pessoas milionárias, ricas, só fizeram coisas erradas, é por isso que tem dinheiro. Então, não, não adore o dinheiro. Não queira tanto dinheiro na sua vida. Não, isso não é para pessoas espirituais, não. Pessoas santas, pessoas que têm um coração bom, não. Elas não pensam no dinheiro. Não, não, não, não. Não, tudo menos o dinheiro. Eu não preciso do dinheiro. Dinheiro é pecado. Pensar no dinheiro é pecado. Então... Você vai lá conversar com seus amigos, às vezes com os parentes, com os pais, e os pais falam, não chega perto do Alberto, que ele é uma má influência para você. Não ande perto dele. E aí você começa a ficar com vergonha, né? Você liga para o Alberto, e fala, Alberto, estou precisando, mas por favor, não conte para ninguém que eu liguei para você não, viu? Não conta para a minha família não que eu estou em contato com você, porque eles acham que se eu ficar com você, eu vou pecar, eu vou pelo caminho errado. Estão entendendo? Estão entendendo assim, a minha analogia? É, o Alberto é uma má influência, né, Para você. A família fala, não chega perto do Alberto, porque ele é uma má influência, ele vai te levar pelo mau caminho. né? Quanto mais tempo você ficar com o Alberto, mais você vai perder sua cabeça. <risos> e aí você fica morrendo de medo do Alberto, né, mas o Alberto, ele sempre te ajuda quando você precisa. né? E aí vai chegar uma hora que o Alberto vai, ó... Vai, vai encher o saco dele de tanto que você liga para ele só a hora que você precisa, que ele não vai mais chegar perto de você, ele não vai mais atender telefonema, ele não vai mais querer saber de você, né? Quem é que gosta de amigo interesseiro? Você gosta de amigo interesseiro? Você gostaria que alguém ligasse para você só na hora que, que ela precisasse? Eu não gostaria. Eu acho que tem muitas pessoas assim, né? Que só procuram ajuda de amigos bons quando eles precisam. Pois é, o dinheiro, ele não gosta de gente interesseira, ele só procura ele quando é para resolver problema. Sabe por quê? Ele é uma energia tão positiva, ele é uma energia tão alegre, ele é uma energia tão alta, que ele só quer estar perto de pessoas com a energia alta também. Ele que está perto de pessoas, sabe? Pessoas que gosta de, de se aventurar, pessoas que querem se divertir, pessoas que querem aqui cumprir o propósito de vida dela. Você sabe o que é o propósito de vida seu? É aquilo que te faz feliz propósito de vida não é trabalho propósito de vida é um hobby é sabe aquilo que você levanta e você fala aí ah, eu não vejo a hora de, de, de ajudar alguém Eu não vejo a hora de fazer minha sessão porque eu, eu sei que eu vou ajudar alguém isso é o meu isso é o propósito de vida e esse é o seu propósito de vida é algo que te faz feliz e o dinheiro ele vai grudar naquela pessoa que tá fazendo propósito de vida dela porque a pessoa que faz o propósito de vida dela ela tá tão feliz e tão completa então, ele vai grudar nessas pessoas, né? E é assim que as coisas funcionam. Quanto mais você, você eleva a sua frequência, quanto mais positiva você é, quanto mais você procura o Alberto, né? O Alberto, o amigão Alberto, né? Vem aqui, vamos lá, vamos nos divertir. Vamos... Você quer se divertir junto comigo, Alberto? Pô, você é meu amigão, vem aqui, olha, eu vou fazer uma coisa que tão legal, agora eu vou viajar, vamos comigo? Ai, eu tenho uma ideia, eu vou comprar um carro, porque se eu tiver esse carro, eu vou conseguir fazer uns trabalhos lá em outros estados, vou conseguir levar as pessoas para lá e para cá, junto comigo. Ei, você quer ir comigo também, Alberto? Vamos, vamos lá, meu amigão, eu te levo junto comigo. né? E aí o Alberto vai querer ficar com você também. Ele vai querer grudar com você, ele vai falar, nossa, ela, ela é tão positiva. Ela está ela seguindo o propósito de vida dela, ela está tão alegre, tão feliz, eu quero ficar junto dela, caramba, eu quero me, eu quero me aventurar também. Todo mundo, sem exceção, nasceu para ser feliz, todo mundo nasceu para ser feliz, quem é que te falou ao contrário? Se alguém te falou ao contrário é mentira, não acredite nisso, todo mundo nasceu para ser feliz. Então o dinheiro, ele vai grudar na pessoa que é feliz, na pessoa que sabe o que é alegria, guarde essa palavra agora, alegria, escreve aqui no comentário, o dinheiro gruda nas pessoas que têm alegria em tudo que faz, em tudo que pensa, em tudo que fala, no trabalho, nos hobbies, com os filhos, com o marido, com a esposa, a alegria no coração, o dinheiro sempre está junto das pessoas que têm alegria no coração. A alegria em fazer algo positivo, alegria em, em, sei lá, realizar um sonho que vai fazer ele tão feliz, né? É assim que funciona o Alberto, o Alberto ele não gosta de pessoas interesseiras que só procura ele quando, quando quer. Ele gosta de pessoas que querem aproveitar a vida que querem usar o dinheiro para, como ferramenta para o pro seu propósito de vida, aí ele gruda em você também. E aí ele vai começar a fluir na sua vida. Porque o Alberto vem, o Alberto vai, o Alberto vem, e quanto mais perto ele está de você, mais você se empolga. Quanto mais você sente a energia desse amigo, que tem a energia tão alta. Por isso que a gente sempre fala, gruda nas pessoas que têm a energia alta. Gruda nas pessoas que sabem aumentar a frequência, né? Assista vídeo de pessoas que estão ali com a frequência alta e você sente isso, né? Tem muitas pessoas aí que só sabe teoria, que ensina teoria, mas você não sente a motivação dela, você não sabe, você não sente que a frequência está alta. Então gruda nessas pessoas que têm frequência alta. Gruda no Alberto. O Alberto tem a frequência alta. É assim que as coisas funcionam, gente. Alegria, alegria é a única maneira de você Atrair o dinheiro e de você atrair ele de uma forma saudável. Por que, que eu falo de forma saudável? Existem várias maneiras de ganhar dinheiro, não é? Não tem? Tem aquelas pessoas que, que ganham dinheiro assim, fazendo algumas coisas que, ao ver de algumas pessoas, não são assim tão legal, né? Só que é, o que eu quero falar para vocês agora de forma saudável, que eu quero falar para vocês, é que é assim é, o dinheiro não julga como Deus o dinheiro não vai julgar o que você tá fazendo o dinheiro ele ele é uma coisa neutra ele simplesmente está lá para que você consiga realizar alguma coisa né então assim ele nunca vai pensar se você o que você tá fazendo é certo e errado nunca ele nunca vai te jogar por alguma coisa ele vai ele vai vir ó oh, tô aqui que que, que você quer Estou aqui, pode me usar, pode me usar. Tô aqui, aproveita, faça o que você quiser. Então, a forma saudável que eu quero dizer para vocês é que se você tem o seu coração voltado para o positivo, para fazer o bem, para cumprir seu propósito de vida, a energia do dinheiro vai te ajudar para que você construa algo na sua vida mas as pessoas que usam o dinheiro para fazer algo negativo, para prejudicar a vida dos outros, para não hum, fazer as coisas, sabe aquelas coisas que são menos boas? A energia do dinheiro vai vir para destruição da própria vida da pessoa, não só dos outros, mas a própria vida da pessoa. Então é por isso que eu enfatizei aqui que é, a alegria é a única maneira de atrair o dinheiro de uma forma saudável, né? porque tem muitas pessoas aí no mundo que estão atraindo dinheiro, mas não são alegres. Mas, pois é, estão destruindo a própria vida com o dinheiro. Né? É, eu conheço muitas pessoas milionárias aqui ao nosso redor que não são felizes. Muitas pessoas milionárias que estão com depressão, é, muitas pessoas procurando ajuda, é, pessoas milionárias que estão se suicidando. E eu também conheço muitas pessoas, né, que não tem bens, que não tem uma casa, que não tem aquela conta do banco recheada, que às vezes não tem nem a refeição três vezes no dia, mas que tem tudo, porque ela é tão feliz no coração dela. Pois é, gente, então o dinheiro, a energia do dinheiro, ela não vai vir aqui completar a sua vida, como todo mundo pensa, ah, o dia que eu tiver dinheiro eu vou me sentir completa. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu comprar uma casa, o dia que eu comprar um carro, o dia que eu fizer isso, fizer aquilo, aí sim eu vou me sentir completa, vou sentir feliz. A energia do dinheiro não está aqui para completar a sua vida. Da mesma maneira que você não pode esperar que um amigo venha completar a sua vida. Ah, se eu tiver a amizade daquela pessoa, eu vou ser a, a pessoa mais feliz do mundo, eu vou ser a pessoa mais completa do mundo. Gente, amigo é, é uma coisa tão valiosa mas não é um amigo que vai completar sua vida. Então entenda que não é o dinheiro que vai fazer você ser feliz. A alegria está dentro de você. Você é a própria alegria, porque você veio da fonte do amor e da alegria. Você não precisa de nada lá fora para que você consiga ativar essa alegria. Você não precisa de nada lá fora para que você possa sugar esse amor que você tem dentro de você e expandir, projetar lá fora. Você não precisa de nada. Já está tudo dentro de você. Essa alegria é você própria. Você simplesmente se esqueceu de como ser alegre, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui nas nas pessoas que estão aqui se tem alguma Pergunta, ainda não, vocês estão ainda muito quietinhos, não tem pergunta não? <risos> então o que eu queria falar para vocês agora é, ao invés de vocês quererem manifestar o dinheiro, tenta a partir de agora, faça esse exercício a partir de agora, tenta se concentrar e manifestar alegria. Pensou, sentiu, manifestou. A hora que você conseguir manifestar a alegria, a hora que você acorda, na hora que você está tomando café da manhã, na hora que você está limpando a casa, isso, é, gente, eu tenho que praticar isso toda vez que eu vou limpar a casa, porque toda vez que eu vejo uma montanha de roupa para lavar, toda vez que eu vejo que tem umas poeirinhas ali que eu tenho que passar aspirador, nossa, gente, minha frequência é baixa, eu faço, um... <risos> que yeah, é verdade, e aí eu tenho que praticar, né, pensou, sentiu, manifestou, eu tenho que ir lá conversar com o aspirador, com os produtos de limpeza, vamos lá, eu não gosto muito de vocês não, mas a gente precisa ajudar um aqui o outro, eu não quero baixar minha frequência, vamos lá, aumentar a frequência, e só o fato de, de eu ficar conversando com, com, a, com os produtos de limpeza, isso aí já, eu já dou risada de mim e a frequência aumenta, né. Então, quando você consegue manifestar alegria o dia inteiro, com tudo que você faz na sua vida, né, com, com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, fazendo o seu trabalho, sabe, o dia inteiro, você manifesta a alegria o dia inteiro. Quando você consegue manifestar a alegria, você pode ter certeza que você vai conseguir manifestar o que você quiser na sua vida, porque a alegria... Não sei se você já viu aquela tabela dos sentimentos, a alegria, ela está acima do amor. A alegria é o sentimento mais forte que o amor, porque quando você está alegre, você sente o amor. É, vocês conhecem isso? Já brigaram com o marido, com, com o namorado, com a namorada, né? Oh, Ama, beijinho, beijinho, aí a hora que eles fazem alguma coisa, pronto, acabou a alegria. <risos> Né? Enquanto está todo mundo ali apaixonado, no mau amor, está todo mundo alegre, né? A hora que, que a alegria abaixa, né? a hora que eles fazem uma coisa que vocês não se agrada, a alegria abaixa e pronto, a frequência também abaixa. Aí não está não tá mais legal, sai de amor para ódio, de, de né? 8 80. Então a alegria está acima do amor, a hora que você está alegre você sente amor. As pessoas não conseguem sentir amor próprio, sabe por quê? Tanta gente que chega até a mim e fala, quero como é que eu posso ter amor próprio? É porque não são alegres. Não são alegres. E quando você não é alegre, não adianta. Você não vai sentir o amor e não vai sentir o amor próprio também. E como é que, como é que você pode fazer, então, para você ser uma pessoa mais alegre? Como é que você consegue? Como é que você consegue ser uma pessoa alegre? É tão fácil falar, né, Que É tão fácil falar de felicidade, falar de alegria, é fácil, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu não estive sempre nessa frequência. Eu fiquei anos na depressão. Então, eu entendo uma pessoa que chega para mim e não, não sabe como ficar alegre. Ela não sabe qual é o próximo passo que ela tem que dar para sentir essa alegria, para sentir esse amor, para pegar toda essa energia que ela já tem dentro dela. Ela não sabe como fazer isso. Então eu sei qual é o passo a passo, eu sei, porque eu já estive lá, gente. <risos> né? Hoje em dia eu estou nessa vibe de alegria, é tão lindo, é tão maravilhoso, e eu quero que todo mundo sinta a mesma coisa, porque não tem coisa melhor do que você acordar, passar o dia inteiro na alegria e ir dormir na alegria. Não tem coisa mais maravilhosa nesse mundo do que sentir a alegria. Quando você sente a alegria, você sente o amor, você sente a paz, você sente a compaixão por tudo que é por tudo que há. Você entende o porquê que você nasceu. Né? Mas o que, como é que a gente faz isso, então? Será que é tão difícil a gente ser alegre? As pessoas se esqueceram. A primeira coisa, a primeira coisa que você tem que fazer para você ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, é você parar de viver a vida que os outros querem que você viva. Sabe, eu não sei por que, que você vive essa vida que você vive, que você se preocupa tanto com o que os outros falaram para você e você tem que seguir aquele caminho porque os pais falaram, porque a religião falou, porque a sociedade fala, porque é isso, porque aquilo. Você vive uma vida que os outros falaram para você viver. E a hora que você perceber que isso é uma matrix, que isso é uma manipulação, que isso é um sistema e você vive nessa matrix, né? Você não tem como sair dela. A gente não tem que sair da matrix, mas a gente precisa aprender a conviver com essa matrix. Consciente, gente, a gente tem que expandir a nossa consciência e saber que tudo que está lá fora é uma manipulação. Então, a hora que você parar de viver a vida que os outros te ensinaram a viver, a alegria vai começar a nascer no seu coração. Para para pensar por que, que você não é alegre. Ah, você quer agradar os outros. Aham. Uhum. Ah, você quer ser aceita, ah, sabe aquele grupo de pessoas, pois é, ah, a igreja, uhum. os irmãos da igreja, né, a gente quer ser, ser aceita, eu também queria. Você também quer ser aceita por aquele, aqueles amigos, você quer ser aceita pelos líderes, você quer ser aceita, ah, tá, uhum. tá entendendo, você deixa de ser alegre, por que você quer completar um buraco que está dentro de você? E por que, que você quer completar esse buraco? Porque você foi formada desde que você nasceu, pelos seus pais, pela sociedade, pela, pelas mídias sociais, pela escola, gente, escola. Se eu pudesse, eu não mandava meus filhos para a escola. Todo mundo sabe que eu tenho com um, o um, um sistema escolar. De verdade. Eu falo isso para os meus filhos todos os dias. Que Infelizmente, eu não tive a possibilidade, não não sabia onde tinha uma escola, aqui, onde eu poderia colocar eles e não tivesse esse sistema escolar que nós temos hoje. Tem. Hoje em dia, graças a Deus, que as pessoas estão acordando, estão despertando, estão formando escolas para pessoas despertas, para crianças despertas. Graças a Deus. Mas, pois é, é a escola influencia tanto na sua formação, né? porque elas formam produtos de consumo, né? você tem que fazer parte daquela, é, daquela linha né? para ser um consumidor na vida, para competir, né? para ter as mesmas notas que todo mundo, independente se você gosta de fazer aquilo ou não, você tem que ser igual a todo mundo, porque você tem que se ajustar a todos os sistemas desse planeta, desse mundo, que é a grande matrix, então a escola é uma coisa que te forma também, não são só os pais não. Pois é, então você se torna uma pessoa adulta e aí você ainda se preocupa com tudo que ensinaram para você e ao invés de viver aquilo que realmente te faz feliz, você fica preocupado. Ai, não, mas eu não aprendi desse jeito. Ai, se eu não seguir esse caminho, minha mãe não vai ficar feliz, meu pai não vai ficar feliz. Não, mas e aí, a sociedade, gente, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que ter vários diplomas para conseguir um emprego, para conseguir ganhar dinheiro. Eu tenho, eu tenho que fazer uma formação porque eu não vou ser aceita... E as pessoas não vão me dar valor, né? E aí você começa a fazer coisas que você não gosta, você começa a se preocupar com, com, com tudo aquilo que você aprendeu desde que você nasceu. Quem é você, então? Você é simplesmente um produto de outras pessoas. Já parou para pensar nisso? O quant, quant, quantos porcentos... Uh, não, peraí, deixa eu formular de novo essa, essa pergunta... <risos> Quanto tempo no seu dia você faz coisas para você que te agradam e que te fazem feliz, que te façam feliz? Quantas horas do seu dia? Já parou para pensar nisso? Que você fica o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, fazendo coisas para que os outros fiquem felizes? Para que o marido fique feliz, para que os filhos fiquem felizes, para que a sociedade fique feliz, os pais fiquem felizes? Já pensou nisso? Quanto do seu dia você separa para você fazer algo que te faça feliz? É nisso que você tem que começar a pensar agora. Você quer alegria? Quer vibrar na alegria? Então você precisa começar a ser você. O autodesenvolvimento, seu desenvolvimento pessoal, saber quem você é, de onde que você veio, o que, que você está fazendo aqui no planeta Terra, por que, que você nasceu? Você que escolheu nascer, não foi sua mãe não. Você escolheu nascer, por que, que você escolheu nascer? A hora que você começar a se ocupar com essas perguntas, aí você vai começar a pensar, oh, ok, tudo que eu fiz então foi para os outros, não foi para mim. Eu até tentei, eu pensei que eu fosse ser feliz dessa maneira, mas eu não sou feliz. Não sou alegre com o que eu faço, eu faço porque eu tinha que fazer, eu tinha que seguir esse caminho, foi o caminho que me ensinaram, eu tenho que seguir esse caminho. As pessoas vão ficar desapontadas comigo se eu não seguir esse caminho. Então, a hora que você parar de pensar dessa maneira, você vai levantar a sua frequência. E você vai, da hora que você acorda, até a hora que você for dormir, fazer simplesmente coisas que façam seu coração ficar feliz. Você vai vibrar na alegria o dia inteirinho. Eu estava ontem falando que meu marido... É... Eu tava falando para ele, não sei qual foi a última vez agora essa semana que eu não me senti alegre. Não sei, a gente, hoje é quinta-feira, eu falei isso para ele ontem, eu falei assim, não sei, eu não consigo me lembrar quando, qual foi a última vez que eu não me senti alegre. Porque tem aqueles dias no mês que, que eu não me sinto assim sempre alegre, que eu acordo ali com aquela, sabe, com vontade de, não quero sair da cama. E eu acordo assim de vez em quando, mas assim, é uns dois, três dias no dia, ou, pois é, como eu falei pra vocês, quando eu tenho que arrumar a casa, quando eu tenho que limpar a casa, que agora eu não tenho ajuda, minha ajuda foi embora e, por causa dessa situação, eu não procurei uma outra fada marinha, madrinha, mas eu vou, já já, essa situação muda, porque eu não gosto, então, não, coisas que eu não gosto, eu não faço. <risos> então, eu perguntei pro meu marido, eu não lembro qual foi o último dia, agora que eu não me senti alegre, não lembro o que que foi que aconteceu, que eu não me senti alegre. Faz, acho que tanto tempo já que que eu me senti triste, que eu já me esqueci. <risos> Ai Gente, mas é. E ele, e meu marido, meu marido, que ele fala, é realmente, né? Realmente, é, é uma benção, é um presente você conseguir passar dias, semanas na alegria, sabe? Sem ter aquele minutinhos que você se sente triste, desapontada Você consegue imaginar uma coisa dessa? Quando eu conto isso para as pessoas, as pessoas falam, não, eu quero isso, não é possível. Não, quero você também tem emoção, você também tem sentimento, não, cara, isso não é possível. Eu também achava que não era possível, tá? Porque eu também ficava naquela minha fase de força, na depressão, que eu não via mais sentido na minha vida. Pensei várias vezes em tirar minha vida, que eu falei, nossa, nossa, o mundo precisa de coisas melhores, não precisa de um traste assim como eu, que fica sempre na força, né? Então, gente... Se eu conseguir aprender a viver na alegria, a viver nessa vibração, nessa, e, e emanar alegria o tempo todo, você também consegue. Se eu aprendi, se eu aprendi a me conhecer, se eu conseguir me relembrar quem eu realmente sou, você também consegue. Basta você querer. Basta você sair desses hábitos e esses costumes que você tem agora. Sabe por quê? Porque se você quiser alcançar uma coisa que você nunca teve na sua vida, você tem que começar a fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Se as suas orações, se os seus hábitos, se os seus costumes, se as suas rotinas não estão funcionando, muda. Muda, começa a fazer coisas que funcionem. Seja Prática. Para de ficar pensando, tem gente que fica pensando, eu vou mudar o hábito. Tá bom, então eu vou precisar de umas, uh, uns três meses para mudar meu hábito. Eu começo hoje, talvez daqui a uns três, mas eu consigo mudar meu hábito, né? Muda, gente, sai dessa, dessa sabe, desse, desse círculo vicioso de que você... você nasceu assim, você vai morrer assim, que você nunca vai conseguir aprender, ou pior, pessoas que falam, ah, eu já tô velha para aprender coisa nova, é, é, prefiro ficar aqui nesse meu conforto, coisas que eu já sei, tudo que é desconhecido, eu tenho medo, não, prefiro ficar aqui no meu conforto, né? Então, assim, é uma escolha. O que eu passo para vocês é que, se eu aprendi, se eu conseguir sair do buraco lá de baixo, no fundo do poço onde eu tava me sentindo, se eu conseguir, todo mundo consegue. A verdade é que eu não consegui sair sozinha, não. E hoje eu estava falando com uma cliente minha que também não está conseguindo sair desse poço. E ela falou para mim assim, é porque eu estou rodeada de pessoas com frequência baixa, eu estou rodeada de pessoas que vivem sugando a minha, a, o pouco de energia que eu tenho. Né? Então, foi o que eu fiz. Quando eu estava lá no fundo do poço, eu procurei ajuda de pessoas que estavam lá onde eu queria estar. Tá. Eu procurava ficar sempre perto dessas pessoas que já alcançaram aquela... aquela sabe aquela consciência com um nível tão alto que parece que, que que vem uma tempestade que não derruba eu queria estar perto dessas pessoas e foram essas pessoas que me ajudou eu tenho uma pessoa aqui que eu, eu falo que ele é meu pai aqui e toda vez que eu precisava que eu me sentia eu procurava ele procurava ele é meu mentor ele é meu pai ele é meu tudo porque ele sempre me ajudou então a gente precisa assim de ajuda e a gente precisa estar perto de pessoas com a frequência alta e se tem pessoas de frequência baixa perto de você sai de perto sai se você tá, se você ainda não consegue aumentar a sua frequência sozinha sai de perto de pessoas que são com a frequência baixa e não vem com desculpa mas eu não posso são meus filhos são meus pais é meu marido eu não como é que eu vou fazer vai fazer um curso vai sai de casa vai vai fazer uma coisa que você gosta vai pintar vai sei lá vai fazer uma natação vai fazer zumba vai dançar mas fica o máximo de tempo possível longe de pessoas que têm a frequência baixa. É assim que eu fiz. É assim que funciona. <risos> Sabe, a gente tem um, um campo, como eu falei para vocês, você tem um campo eletromagnético ao seu redor. Quando você chega perto de uma pessoa, você está ali contaminando a pessoa com seu campo, se, né? Se você está com a frequência baixa, você vai estar tá contaminando uma pessoa que está perto de você. Você está fazendo mal, na verdade, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, a pessoa que já está com a frequência alta lá em cima, que consegue permanecer lá, pode vir várias pessoas com a frequência baixa perto dela, ela não vai deixar a frequência dela baixar. Ela vai, com a positividade dela, com o amor dela, com a alegria dela, ela vai contagiar essas pessoas que estão com a frequência baixa. É assim que funciona. Mas se você já está com a frequência baixa, você fica perto de pessoas com a frequência baixa, negativo com negativo dá positivo, Se você fica com a frequência mais baixa. Ainda. <risos> Entende? Deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei aqui também, que eu queria falar com vocês. Nem estou seguindo aqui a lista, mas tudo bem. É... Tá, parando de ser aceito, eu já falei. Aham, parando de ser dependente. Sabe aquelas pessoas que acham que depende de todo mundo para poder é, conseguir as coisas na vida? Né? Depende do marido, depende da mulher, depende do, sei lá, de quem, dos pais, de, de amigos, depende de depende de várias coisas aí para poder ser feliz para poder se sentir completa para poder conseguir as coisas na vida tem pessoas que vivem na dependência e essas pessoas que vivem na dependência são aquelas pessoas que nunca vão conseguir nada na vida né Pois é eu tenho uma história que vem assim legal de, de, desse negócio de dependência porque eu odeio ser dependente de alguém ou tenho. Eu odeio ter, de, ter que depender de alguém para que eu possa conseguir alguma coisa, assim. À, às vezes eu tenho, não consigo fazer algo técnico e eu tenho que eu tenho de depender de uma pessoa que faça para mim, eu tenho que esperar uns dias e eu sou aquela pessoa assim, pá, pô, eu pensei, eu quero já, já, já, eu não consigo esperar, sabe? E aí eu tenho que ficar dependendo das pessoas para fazer o trabalho. Pra, eu odeio isso, gente. Então, da mesma forma que eu não gosto de ser dependente com isso, eu também não gosto de ser dependente de dinheiro, de ninguém. Então, desde que eu cheguei aqui na Suíça, já fazem 17 anos, cheguei aqui, eu nem conseguia falar direito alemão. Tinha feito um curso de alemão, mas cheguei aqui, na verdade eu falava inglês quando eu, chegava aqui, quando eu cheguei aqui. E eu lembro que já na, na terceira semana aqui na Suíça, sem conhecer ninguém, e eu, eu já queria trabalhar. Meu marido era rico, tudo, tinha toda a possibilidade do mundo de me sustentar, mas eu queria o meu dinheiro. E por mais que eu tivesse diplomas e estudos, vocês sabem, sabem o que eu vou fazer? eu fui ser babá, eu fui ser babá, e eu cozinhava também para pessoas que, que não podia voltar para casa para fazer almoço para os filhos, eu cozinhava para os filhos de outras pessoas. E vocês acham que eu ficava com vergonha de fazer trabalho desses? Não, eu tava ganhando meu dinheirinho, eu ficava tão feliz, era pouco, mas eu ficava tão feliz de estar tá recebendo meu dinheirinho, não ter que depender de ninguém para comprar nada para mim, eu odeio isso, odeio ter que pedir dinheiro para alguém. E aí eu lembro que eu fiquei grávida, né, depois é, o Anthony estava, eu estava acho que de oito meses de gravidez e eu lá, né, ia trabalhar com aquele barrigão, né, cuidar de outras crianças, e eu lembro que uma criança até deu um chute na minha barriga, né, que eu tava cuidando, e aí eu falei, ai gente, agora eu, eu vou ter que parar de trabalhar, e, e eu parei de trabalhar, mas foi aquele tédio, sabe, ficar sem trabalhar, sem ganhar meu dinheirinho, Sabe, aquela, aquela independência que eu perdi, aquilo lá para mim é como, sei lá, é me colocar numa prisão, se, se me cortar minha independência, a minha liberdade, né? Que eu não gosto de depender realmente. E aí depois o Anthony nasceu, gente, eu fazia de tudo que vocês possam imaginar para ganhar meu dinheiro, de tudo que vocês possam imaginar. Eu fazia é, enfeites para aniversário de criança, eu fazia decoração de casamento, eu comprei uma câmera, uma videocâmera, eu ia fazer filmes de casamento dos suíços daqui, comprei uma câmera fotográfica ia tirar foto de festas. Gente, vocês não têm ideia, eu nunca parei, nunca parei. E eu nunca tive vergonha de falar: "Ah, eu tô fazendo meu dinheiro, ué". <risos> não importa, é que não é isso que eu estudei, né? Antes de vir para cá, eu tinha minha escolinha no Japão. Eu sou professora, sou pedagoga, mas eu não tinha vergonha de falar: ah, "Eu tô aqui é, até eu aprender a língua, eu tenho que fazer outros trabalhos, mas era o meu dinheirinho, então isso me dava uma alegria, sabe, aquela empolgação, é meu dinheirinho, sou eu que estou trabalhando, eu não estou dependendo de ninguém, né, então tem muitas mulheres que dependem do marido, né, para conseguir as coisas delas e ficam frustradas, ficam frustradas porque tem que dar explicação para o marido do que estão fazendo, né, então... A alegria também vem quando você se torna uma pessoa independente. Escrevam no comentário. Eu sou uma pessoa alegre quando eu sou livre e independente. A independência e a liberdade de você fazer o que você quer, ganhar seu dinheirinho, também faz você ficar mais alegre, aumenta a sua frequência, não dependa de ninguém. Você não precisa depender de ninguém. Estou falando principalmente com as mulheres aqui. Mulher você não precisa o seu marido para você ganhar o seu dinheiro não precisa não é uh, que mais que eu tenho aqui tá um, ah, isso aqui é, uma, é um assunto bem delicado as pessoas ficam tristes e não conseguem ser ale alegres por causa do julgamento elas ficam no julgamento você conhece isso e às vezes você nem sabe que tá julgando eu conheço pessoa que julga ali na cara de pau e fala para mim que não tá julgando não não sei o que ela entende sobre o que é julgamento. <risos> ela fala para mim que isso não é julgamento. A pessoa não consegue ser feliz, não consegue ter alegria se ela não, se ela não consegue sair do julgamento. Primeiro, julgamento por si própria, né? Ela acha que, que ela não é, é, ela não tem o valor bastante, ela fica se julgando, acha que é um zero à esquerda, né? Que não serve para nada. Ah, eu vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo porque eu não sirvo para outra coisa, vou continuar sendo dona de casa porque eu não sirvo para outra coisa, eu nasci para ser dona de casa, para cuidar dos filhos, fazer massagem no pé do marido, né? fica se julgando primeiro como uma pessoa que não tem valor. E essa, essa pessoa que se julga a si própria, ela também julga os próximos. E aí, gente, vem julgamentos, vem definições que até me dói ouvido de vez em quando, que eu, quando eu escuto. E eu também vim desses julgamentos, dessas definições. Eu também vim. Ainda mais sobre crenças sobre religiões, sobre é, é, profissões. Eu eu era aquela aquele tipo de pessoa que dava definições para tudo. Ah, isso é bom, isso não é bom. Ai, ah, aquela pessoa tá fazendo isso, então não é legal. Isso, isso isso é certo, isso aqui é errado. Eu vivia nesse julgamento, nessa definição. Nossa, gente, isso acaba com qualquer pessoa. Acaba. Acaba com você, acaba com a sua alegria, acaba com a sua vibração, né? E aí emanou vai receber de volta. Se você tá julgando alguém, julgando a si próprio, as pessoas vão julgar você também. E aí você vai ficar mais pé da vida ainda porque você tá escutando que as pessoas estão falando de você, né? Aí você vai se frustrar, vai lá no Facebook, faz aquela postagem, vomita tudo aquilo que você tá escutando de você, né? E fala aqueles palavrão todo. O julgamento começa sempre por você. Se alguém tá julgando você, Pense sempre que esse aspecto, tudo que você está vendo lá fora é um aspecto que você tem dentro de você. Então, se você está escutando alguma coisa de você, alguma blasfêmia, alguma coisa que não está te agrando, é porque isso você tem dentro de você. Né? Então, tudo começa de nós. Então, saia da definição, saia do julgamento, sabe? Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu aprendi a ser consciente vivendo aqui e agora o tempo todo. Quando passa pela minha cabeça, algum pensamento, assim, bem simples, tá? Bem simples. É, deixa eu ver se eu encontro um, um exemplo, tipo, ai, nossa, olha a saia dessa pessoa. Tá tão curta. Na hora que, porque às vezes sai, né? Às vezes a gente vê e sai. Na hora que, eu aprendi isso agora, a hora que sai um comentário, um pensamento desse, eu já paro, eu faço uma pausa. Ou... É uma definição. Da onde que vem essa definição? Por que, que eu tô pensando isso agora? Será que é meu isso? De onde foi que eu aprendi isso? Não, isso é uma definição. Defini, definições não me pertence. Eu quero ser de espectro, eu quero ser uma pessoa saudável, curada, definições não me pertence. Polaridade não me pertence. A pessoa tá com uma saia curta? Nossa, ela tá feliz, gente, vamos aceitar. Aceita. Aceita, fica feliz por ela, porque ela tá feliz. Né? Então, saia da definição, saia do julgamento para que você possa ser alegre e feliz. né? Não, não tem como aumentar a sua frequência, a sua vibração se você continuar julgando as outras pessoas, se você continuar dando definição de certo e errado. Você fica ensinando os seus filhos o que é certo e o que é errado, pare com isso. Não existe certo e errado, existem experiências. tá? Então, se você tem filhos pequenos, ainda mais, pare de ensinar seus filhos o que é definição. Tira eles disso, coloca os seus filhos na neutralidade. eles precisam começar a sentir o que eles são e parar de, de, de, de se formar com, com ensinamentos que você está que você dando, que você recebeu da escola, de religião e dos seus pais. Para com isso. Os, as crianças precisam aprender a sentir quem eles são precisam começar a sentir a essência deles, a sentir o que eles vieram fazer aqui, qual é o propósito de vida deles. E se eles tiverem todos esses ensinamentos de certo e errado que você está dando na vida deles, eles vão se limitar e vão começar a fazer aquilo que você quer. E a história vai se repetir. Ele vai fazer aquilo que você quer, que você fez o que os seus pais queriam, que seus pais fizeram o que os, os seus avós queriam, e a história se repete. É uma bola de neve que nunca mais vai acabar, é uma maldição isso. Né? Então, saia saia do julgamento e saia da definição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui umas fotos, mas sabe por que, que eu vou mostrar para vocês essas fotos? Porque eu quero mostrar para vocês o que é capaz, o que uma mulher é capaz de fazer sozinha, sem depender de ninguém. Ok? Sem depender de ninguém, através da empolgação e da alegria dela. Eu vou mostrar essas fotos agora, para vocês, vou dividir a minha tela com vocês, para que vocês possam se inspirar do que eu vou passar para vocês. Ah, cadê o play? Aqui. Pronto, acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Deixa eu tirar aqui. Ok. É, eu não queria, é, deixa eu voltar tudo, pronto. O que, que eu quero passar para vocês aqui com essas fotos? Eu quero inspirar vocês de que realmente é só a alegria e a empolgação que vai fazer algo acontecer na vida de vocês. Não adianta você ficar tentando outras técnicas que não, não vai dar certo, não adianta você somente ler livros de lei da atração, você fazer seu seu quadro de sonhos, né, fazer o pono e você não ser alegre. Não adianta você fazer é, livrinho de gratidão se você não é alegre, não adianta. Então eu quero mostrar essas fotos aqui para vocês, para mostrar para vocês que através da alegria eu criei tudo isso que eu vou mostrar agora para vocês. Tudo isso que eu vou mostrar agora para vocês é o que me alimenta, alimenta o meu ego alimenta a minha essência, a essência e o ego precisam estar equilibrados, né, eu amo praia, eu amo estar na natureza, eu preciso da praia, eu preciso ver, essa, essa, essa, eu preciso ter essa visão, essa água sabe, transparente, cristal, eu preciso disso, isso me faz feliz, me faz sentir alegre. E quando eu tô nessa vibração de alegria, é aí que as coisas funcionam, é que as coisas acontecem, é aí que eu consigo manifestar, assim, ó, pá, pum, pensou, sentiu, manifestou, é assim. Quando eu tô nesses lugares é que as coisas acontecem. Então aí a gente procura, sabe, os lugares que eu sempre sonhei em ir, né, eu já estive nos lugares mais paradisíacos que vocês possam encontrar no planeta Terra, e nesses pontinhos que as pessoas às vezes não, não sabem que tem, eu já estive nesses pontinhos, né? Que para você chegar lá realmente você precisa ter a ajuda, sim, da energia do dinheiro, que senão você não consegue viver essas maravilhas todas que eu vivia, que eu vivi e que vivo ainda, né? Poder vivenciar isso aqui, gente, isso aqui alimenta o meu ego, alimenta a minha essência e isso faz com que a minha vibração aumente ainda mais. Eu amo poder pagar as viagens para os meus filhos, eu amo poder dar as coisas para eles, sabe? Para que eles tenham conforto, para que eles tenham tudo o que eles querem. Né? A, gente, a gente brinca, a gente vai viajar, a gente se diverte, aí mora a alegria, no divertimento. Quando você faz algo que você está se divertindo, é aí que mora a alegria. né? Viajar pelo mundo, não, não ter que se preocupar com conta de banco, com quanto você tem, sabe? Ficar contando moedinha para que você possa fazer uma viagem, né? Ali, com a família toda. Dar experiências para os meus filhos, assim, que, que eles abrem a boca e falam Uau, minha mãe! Minha mãe está conseguindo dar tudo isso para mim, sem depender de ninguém, né? E olha aqui, isso que eu quero contar para vocês eu sempre tive um sonho de ter uma Mercedes e, e aí eu consegui, consegui sem a ajuda do meu marido, sem a ajuda de ninguém, com o meu esforço, com o meu trabalho, eu consegui comprar a minha Mercedes. E aí depois de, de, em dois anos eu acho que aí eu queria comprar uma BMW, e aí eu fui lá, troquei meu carro, comprei a BMW, que também foi um carro dos meus sonhos, né, e tudo isso, com o meu próprio esforço, trabalhando de casa, gente. Eu trabalhei de casa, online, fazendo coisas que eu gosto, né? E quanto mais eu me alegrava, quanto mais eu me empolgava, mais eu realizava os meus sonhos. Então, a gratidão, ela mora, ela anda junto com a alegria. Existem muitas pessoas aí falando de gratidão, mas elas nem têm ideia o que é gratidão, né? Fala de gratidão, que é grata por tudo que tem, que não reclama, que não é isso, não é aquilo, mas não é, alegre. Se não é alegre. Se não é alegre, não consegue ser grata. Então, a alegria e a gratidão, elas precisam andar juntas, né? Então, é por isso que eu mostrei essas fotos aqui para vocês, porque eu, na, na minha empolgação, na minha alegria, eu consigo criar tudo isso aqui que eu mostrei para vocês agora. Cadê que eu não consigo parar? Deixa eu... Pronto. Parei? parei ok Então é assim que eu faço, é assim que eu manifesto as coisas na minha vida, é através da alegria, através da empolgação. Vocês já escutaram aquela minha história de que quando eu estava trabalhando com network marketing, era o mês que mais dava dinheiro para mim, era o mês que eu fazia férias e trabalhava da praia, era o mês que mais me dava dinheiro, era o mês que as coisas funcionavam assim, sem eu fazer nada. Sabe, pegava o meu, meu iPad lá na praia, ficava ali 30 minutinhos fazendo umas postagens e pum, acontecia. Aí aquele mês, nossa, como as coisas aconteciam. Essa é a prova de que quando você tá bem, quando você tá alegre, quando você tá focada na sua empolgação, quando você tá fazendo algo que você gosta, nossa, sua energia sobe. Vum. E quando a sua energia sobe, a energia do dinheiro, onde que ela tá? Aqui em cima também. É aqui em cima também. Então você não tem que ficar manifestando horas de trabalho, você tem que ressoar igual a energia do dinheiro. Vocês têm que estar junto ali, ó, na mesma ressonância, na mesma frequência, é aí que o dinheiro vem. Por isso que eu falo para vocês, o dinheiro foi assim na minha vida, ó, sem eu me esforçar, sem eu ter que sair de casa, sabe? sem eu ter que estar vendendo as minhas horas para poder ganhar dinheiro, imagina! né? Então é na empolgação, é na alegria. Vocês queriam saber meu segredo? Alegria. A gente precisa aprender a manifestar a alegria e ser a alegria o tempo todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Tem gente que vai dormir brigada com o marido, brigada com a esposa, brigada com, com amigos, brigada com o chefe, e aí já vai dormir com aquela energia negativa. Você sabe que você manifesta muito enquanto você está dormindo? Você sabe que através dos seus sonhos você manifesta as coisas na sua vida? Então aprenda também que você precisa dormir com alegria, sabia? Dê risada antes de você dormir. Faça algo que você goste, vai ler um livro legal, um livro que, que faz você entender o que é vida, entender o que é você, quem você é. Né? Sai da internet um pouco, na internet você não é que, que você só acha porcaria não, porque senão eu não estaria aqui. <risos> Mas o que acontece é que as pessoas não conseguem se limitar só, só em, em conteúdos ricos, só em, em vídeos de, de motivação. As pessoas ficam se distraindo com coisas que não vão ensinar nada, que não vão levá-las a nada. né? Então, desliga a internet duas horas antes de você dormir. Esconde o telefone de vocês. A gente esconde aqui, a gente coloca dentro de uma gaveta, a gente esconde o nosso celular aqui. Duas horas antes de você dormir, não pega no seu celular. Pega um livro que te faz sentir bem, né? Pense em coisas alegres, vai conversar com o marido, coisas que, que, que faz vocês sentirem bem. Mas não durma com a energia baixa. Né? E tem uma uni, a última coisa que eu quero aqui para mim poder encerrar. Okay? Para que você possa entender. Como é que você pode ser uma pessoa alegre? A hora que você aprender a ser a melhor parte de você o tempo todo, É porque nós temos muitas partes, né? como eu disse para vocês, nós fomos formados, é como se fossem tijolinhos, nós fomos formados, cada tijolinho vem de algum lugar, e, e você tem partes suas, que são partes fenomenais, sabe aquela parte sua que é cheia de, de dons, dons espirituais que todo mundo tem, que você também tem, essa parte é maravilhosa, é magnífica, você tem partes bondosas no seu coração, você tem partes positivas dentro de você. Por mais que você não está sentindo, mas você tem partes positivas dentro de você. Então aprenda a ser a melhor parte de você o tempo todo da sua vida. A hora que você vê que estão vindo pensamentos negativos, transmute isso, transmute isso. Da onde vem isso? Faça a pergunta, da onde está vindo esses pensamentos? São seus pensamentos que vão criar as emoções, e são as emoções que vão cristalizar aquilo que você quer na sua vida. São as emoções. Como é que tá então as suas emoções? O que que você tá sentindo? Como você tá se sentindo agora? Seja a melhor parte de você sempre. Deixa eu ver aqui. Manter a alegria em alta para fluir. Eu consigo ouvindo música para ativar a alegria, é isso mesmo. Tem várias ferramentas para a gente ativar a alegria, gente. Desculpa. Oh, a energia baixa vai para o Brau. Brau, o que, que é Brau? O um Brau? Dormir com a energia baixa, você vai para lugares densos. E lugares densos tem coisas densas, tem seres densos que você não gosta de ver. né? Por isso que você tem pesadelo, por isso que você sonha com coisas ruins. Tem gente que sonha com cocô, tem gente que sonha com o mar todo sujo, tem gente que sonha com sei lá com que. É porque foi dormir com a energia baixa ou foi dormir com obrigado com, com alguém, aí dormiu, pronto, foi lá. né? Como eu sempre falo, quer você queira, quer você não queira, você sai do corpo toda noite, quando você seu corpo dorme, você sai, vai passear, e se sua energia tá ó, lá embaixo, você vai para lugares densos, e nos lugares densos você vê coisas que você não gosta, e ninguém gosta de ver escuridão, ninguém gosta de ver cocô, ninguém gosta de ver <risos> monstrinho, sei lá, que vocês veem quando vocês têm pesadelo, <risos> gente correndo atrás de vocês, sei lá, <risos> né? Gente, vocês têm... É... Brau é denso. É, eu nunca tinha escutado essa palavra. Brau. <risos> Obrigada. <risos> então, gente, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Vocês têm a liberdade aqui para vocês fazerem qualquer pergunta. Vocês podem até perguntar, sei lá, coisas privadas. Que eu, né, se for coisa muito assim que eu acho, Ui, não vou falar isso aqui né, na live. Mas vocês podem tentar, podem me fazer a pergunta que vocês quiserem, que eu vou responder vocês. Né? Então, eu espero que vocês tenham entendido como é que eu manifesto as coisas na minha vida. É tão simples, é uma palavra só, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria de manhã até a noite, alegria, alegria, alegria. E se, e se vem aquela, aqueles momentos assim, de, sabe, que você não está aguentando, aprenda a transmutar, isso é sempre uma escolha nossa. Não é, não é as coisas externas que vão influenciar no seu interno, mas é o seu interno que vai influenciar no externo, tá? Então não se identifique com as coisas que você está vendo lá fora, não se identifique. É somente alegria. Então transmute qualquer sentimento que você está percebendo que não é seu. Uh -uh. Sabe por que que eu estou falando isso? Por, sabe o que que você é na verdade? Você é amor, você é alegria, você é paz, você é luz. É isso que você é. Então, toda vez que vier um sentimento que você acha que é um sentimento negativo, que está baixando sua energia, pensa logo, isso não é meu. Isso não é meu. É a sua escolha se você quer aceitar essa energia para ficar te acompanhando aí o dia inteirinho, né? semana inteirinho, mês inteirinho, ou se você vai falar, não, não é meu. Se não é meu, por que, que eu vou ficar carregando nas minhas costas? Transmuta. Transmuta, transmuta, vai fazer na mesma hora alguma coisa que você gosta, é assim que a gente transmuta a energia, através das perguntas e através das nossas atitudes, vai mudar os seus hábitos, vai fazer somente coisas que você gosta o dia inteiro, não faça mais nada disso aqui, ó. nem um pouquinho de coisas que você não gosta, por isso que eu preciso urgentemente de uma pessoa que venha me ajudar a limpar a casa. Porque eu não gosto de limpar a casa, e toda vez que eu vou limpar a casa, minha energia faz... e eu não quero. Aí eu tenho que ficar conversando com aspirador, com o produto de limpeza, meu, amor. meu marido não aguenta mais me ver conversando com aspirador. Então é isso, gente. A alegria é o campo dos anjos. Verdade, verdade, é isso mesmo. Alegria, gente, a alegria está acima do amor, e a gente tem que estar tá na alegria para a gente poder sentir o amor, a gente precisa estar na alegria para sentir a paz, é a alegria, é a alegria que vai fazer você também voltar para o seu coração e sentir o seu amor próprio, você precisa do amor próprio, você precisa sentir o amor próprio. Na hora que você sentir o amor próprio, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir conectada com a natureza, com os animais, com tudo que está ao seu redor, tudo a hora que você sentiu o amor próprio e esse amor próprio você vai sentir quando você tiver alegre né tem uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar para vocês deixa eu mostrar antes que você que eu me esqueça sabe o que é isso aqui eu tenho uma uma tática já que eu já faço isso há alguns anos tá é uma coisa que eu vou ensinar para vocês que é minha é, eu acho que vocês conhecem da é, aquela parte da Bíblia que diz que nós temos que dar 10% para Deus de tudo aquilo que a gente recebe né é, eu dou 10% para mim, que sou, também sou Deus, né? Eu dou para o meu corpo, sabe por quê? O meu corpo é quem trabalha. Então, quando eu quero manifestar alguma coisa, por exemplo, eu quero manifestar um carro, eu digo para o meu corpo, ei, corpinho, vamos lá, vou me ajudar? Me ajuda aqui com uma, uma ideia, me ajuda aqui com um projeto, com uma criatividade, o que, que a gente pode fazer? Hum, para que eu possa comprar esse carro? Aí o meu corpinho, né? a minha mente vai começar... A... Trabalhar aqui e as ideias vêm às vezes de madrugada, né? Eu sempre sou acordada às três horas da manhã pelos guias e mentores e as ideias vêm, né? E, e aí eu tenho aqueles projetos, eu vou conversar com meu corpinho: o corpinho, olha, tem um novo projeto, eu tive uma nova ideia, uma criatividade super legal, você me ajudei? Aí? E aí quem é que vai trabalhar? Meu corpinho, né? São meus dedos que vão digitar. Ah, os meus trabalhos, né, são as minhas pernas que vão me levar nos lugares que eu preciso ir, é o meu corpo que trabalha. Então, aqui dentro, sabe o que, que eu faço? Todo final do mês eu separo 10% de tudo que eu recebi e eu coloco aqui. Todo final de mês eu coloco meu dinheirinho aqui, escondo isso aqui em um lugar, eu não vou tocar nisso aqui, porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do meu corpo, foi ele que trabalhou. Então, esses 10% é dele. E você sabe de uma coisa? Todo final de mês, eu pego isso aqui, a hora que eu abro isso aqui, gente, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz, fico... Oh, gente, olha quanto eu ganhei no mês. Olha quanto eu ganhei no mês. Gente, é 10%. Meu corpo conseguiu isso. Corpo, muito obrigada, a gente conseguiu junto, você me ajudou nesse projeto, você me ajudou nessa, nessa, nessa ideia, nessa criatividade. muito obrigada, muito obrigada, isso é seu, corpinho, isso aqui é seu, é seu, eu escondo. Aí depois, no final do mês, eu junto tudo isso, eu vejo, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, que aumenta a minha frequência. Aí minha frequência, eu fico tão alegre, tão alegre do que eu consegui manifestar em um mês, aí eu pego esse dinheiro e eu invisto, não é meu, eu não toco nesse dinheiro ele é meu, é do, do meu corpo, então eu não toco nele, e toda vez que eu vou ver essa conta, que eu pego esse aqui no final do mês e vou lá em visto, toda vez que eu olho o preço aumenta, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, eu me sinto rica, milionária, sabe, eu me sinto poderosa quando eu vejo aquela conta aumentando, é do meu corpo, foi ele que trabalhou, então esses 10% é dele, né, e as pessoas falam para mim, mas você não toca nesse dinheiro, como assim, ele fica lá parado e aí você morre, o que acontece? Veja, esse dinheiro é do seu corpo. Então, você, eu, eu pergunto para ele o que ele quer fazer. É dele, né? Agora, assim, é, comprar uma... Eu não pego, por exemplo, o dinheiro daqui, eu não quero com, pegar para comprar um sapato ou uma roupa. Mesmo que vocês falem, ah, mas isso é para o seu corpo, né? Não, ele que vai decidir o que ele quer fazer com esses 10%. E aí eu vou perguntar para ele, corpinho, o que, que você quer fazer com esses 10%? quer que deixe lá na conta, quer que eu invista em algum lugar, o importante é que você coloque em um lugar onde aquilo vai render, precisa sempre estar em movimento rendendo, tá? Não é seu, dinheiro nunca pode ficar parado, ele tem que sempre estar em movimento, isso é importante. Então eu pergunto para o meu corpinho o que ele quer fazer com esse dinheiro, mas é dele, esses 10% eu não toco, gente, é dele, tá? É dele, e eu já faço isso há algum tempo, você sabe o que acontece? Sempre multiplica, sempre multiplica, sempre multiplica, cada mês multiplica, multiplica, multiplica e chega dinheiro na minha conta de lugares que eu nem estava esperando, assim, presente. Presente, posso falar para vocês. Então, isso aqui é mais uma técnicazinha, na verdade não é técnica, tá? Isso é uma coisa minha, é uma coisa que eu faço, que eu conversei com o meu corpo e ele me disse que ficaria super feliz se eu fizesse isso, então eu faço isso para ele. E eu respeito muito ele, eu jamais vou pegar um dinheiro daqui, nem emprestado eu vou pegar daqui, porque é dele. Então ele vai resolver o que ele faz. É isso que eu queria mostrar para vocês. <risos> Gente, então, nem sei que oração são. Já, já passou de uma hora. Uma hora e treze minutos para essa live. Então eu espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisinha aqui dessa live. Eu espero que, que ajude vocês na vida de vocês, na manifestação de vocês, não é só dinheiro que você consegue criar com alegria, você consegue criar saúde, você consegue criar bons relacionamentos, você consegue curar é, tudo na sua vida quando você vibra na frequência da alegria, tá? Então pense sempre nisso, A alegria é o único caminho para você manifestar tudo o que você quer. Então é isso, gente. Vocês não fazem pergunta? <risos> vocês não fizeram pergunta? Não tem nada para responder. Bom, falei sozinha aqui. É... <risos> graças, graças, graças. É, vocês também me pediram, né? na, na enquete que eu fiz lá, que, que tema vocês querem, que vocês querem saber sobre a projeção astral. Como eu já disse para vocês, projeção astral não é algo que eu vou conseguir explicar em uma hora para vocês, então eu vou preparar séries de vídeos de projeção astral. Tá? como é que eu faço isso, quem que eu encontro quando eu projeto, para onde eu vou quando eu projeto, o que, que eu faço enquanto eu projeto, como eu faço cura enquanto eu projeto, tudo isso eu vou explicar para vocês em séries de vídeo que, que eu tenho que preparar ainda, dá um trabalhinho para preparar vídeo, gente, não é assim tão fácil como vocês pensam, <risos> para mim é mais fácil fazer live, live eu não tenho que editar, não tenho que fazer nada, é só fazer live e tá pronto. Mas quando eu preparo os vídeos, dá um trabalhinho, porque eu tenho que gravar, editar e preparar tudo, mas eu vou preparar para vocês, tá? Vai valer a pena. E se vocês quiserem saber de algum tema, por favor, comente neste vídeo o que, que vocês querem que eu traga para vocês, porque esse canal aqui é para vocês, eu quero ajudar vocês a, a elevar a frequência de vocês, é muito importante vocês elevarem a frequência de vocês nessa época, né? Então eu quero ajudar vocês nisso, eu quero ajudar vocês a entrarem na frequência da alegria, a entrarem na frequência da cura, então fala para mim o que, que vocês estão precisando, o que, que vocês querem escutar, como é que eu posso ajudar você através dos meus ensinamentos, tá bom? E não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa um like pra mim, assim, ó, pra me ajudar, pra que outras pessoas possam ver esse conteúdo, porque eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que esse conteúdo pode ajudar também outra pessoa que tá no caminho do despertar, que tá querendo se alinhar, que tá querendo manifestar coisas na vida dela, né? Então, me ajuda aí a compartilhar. E é isso. Ah, tô ficando até ruca. <risos> então, mas eu vou dormir, gente, já são 9h15. A gente vai cedo para cama aqui, 10 horas a gente já tá dormindo. Então, olha, um beijo para vocês, boa noite para vocês, muito, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui, muito obrigada, obrigada por compartilhar, obrigada pelos comentários, obrigada por fazerem parte da minha vida de alguma maneira, e me alegra ver vocês em breve, talvez a gente se veja no grupo em alguma live que eu esteja fazendo, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, amo estar aqui por vocês. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.